Bem-vindos ao Café com Arquivo.pt, uma sessão de partilha de conhecimento para a nossa comunidade. Esta, especial Natal, fim de ano, dedicada ao tutorial Como Fazer um Site no WordPress, é um tutorial aplicado a uma execução de websites antigos no Arquivo.pt. O meu nome é Ricardo Basílio e sou curador digital do Arquivo.pt. Este tutorial tem por objetivo permitir aos participantes criarem, personalizar e publicar em um site em versão gratuita utilizando o serviço wordpress.com. Podem percorrer esta agenda que aqui é se apresenta, movendo o vídeo para a frente ou revendo alguma parte, segundo o vosso ritmo, o que interessa é que no fim consigam o objetivo de criar, personalizar e publicar o vosso website pessoal. O que é o WordPress? O WordPress é um software aberto e livre, criado e desenvolvido a partir de 2003 e que permite às pessoas publicarem mais facilmente conteúdos na web, porque é um software que já tem o um código preparado e e não precisamos assim de ser programadores para publicar. E aqui temos que distinguir, quando falamos do WordPress, dois sites, estes que aqui apresento. Um é wordpress.org, que é o site oficial do da comunidade Wordpress, portanto, o site dos desenvolvedores é onde vão os informáticos buscar o software, e é onde vão partilhar os desenvolvimentos. Portanto, wordpress.org. Podemos resumir dizendo que é o sítio web para os informáticos. E do lado direito temos aqui outro site que é wordpress.com. É uma iniciativa que faz parte e é, colabora com esta comunidade de desenvolvedores, mas como vem o .com, significa que eh, tem eh, um modelo de negócio eh, comercial. Não é? E o que é que este WordPress.com tem de útil para nós? Permite criar, uma, permite criar um sítio web, WordPress, utilizando este software, pronto, para usar de forma gratuita e é por isso que nós estamos a propor o uso deste serviço para este tutorial. Neste início dos nossos trabalhos quero fazer um comentário sobre a importância de criar um site pessoal. Apresento aqui alguns usos Hoje em dia que há redes sociais, porque criar um site só para nós, pessoal, são coisas diferentes. O sítio web é um lugar onde se publicam os nossos conteúdos e as redes sociais são lugares onde se divulgam os conteúdos que nós publicarmos e nós publicamos no sítio adequado que é o sítio web. Atualmente confunde-se uh, estas duas funções dos sites institucionais e pessoais com as redes sociais. Há pessoas que produzem só para as redes sociais. Não é a melhor prática, porque as redes sociais tendem a ser fechadas, perdemos o rastro dos conteúdos e o controle que publicamos, por vezes até a própria propriedade, vamos lá dizer assim, certas dimensões da propriedade. Uh, e num sítio web uh, há maior abertura e maior controle sobre os nossos conteúdos. Como eu dizia, os usos são muito variados. Uh, neste caso, de um sítio web WordPress, para que é que pode servir? Tanto para currículo pessoal, no primeiro caso que eu aí encontro, que eu aqui apresento, do nosso ex-colega André Mourão em que ele apresentou o seu currículo eh, no site. Não apenas em redes sociais como algumas pessoas fazem ou em plataformas de currículo, mas também de uma forma mais, mais aberta para a web, num sítio web. Temos ali outro caso que é num congresso de história local, portanto de um evento, e para isso usaram uma versão gratuita do WordPress. Isto pode ser útil para instituições ou organizações, associações que precisam rapidamente criar um site e, e ou não têm fundos ou, ou não têm as pessoas para fazerem. Então, muito facilmente se pode criar um site para um evento ou de apoio a um evento. Ou então estes que aqui vemos com um aspecto já conhecido, um aspecto que nos lembra aqui há cinco, seis anos atrás. Sobre diversos temas, aqui aves dos Açores ou então histórias, a okay, quem aproveite para publicar escritos seus, para praticar as suas competências de publicação na web, outros para publicarem uh, passatempos e gostos, por exemplo, de culinária, etc. Chamo a atenção e, e gostaria eu da minha parte que mais pessoas publicassem conteúdos em língua portuguesa em sites, porque são fáceis de preservar, eh, em vez de preservar, de publicar exclusivamente eh, para redes sociais, que são muito difíceis de, de, de gravar e perdem-se. Como é que o arquivo usa o wordpress.com? Usa para criar exposições sobre websites antigos em diversas áreas. Foi a forma que encontramos também para transmitir esta, esta possibilidade que toda a gente tem de fazer algo. Neste caso, nós aplicamos aos sites antigos e temos sites que chamamos Memórias pequenas coleções sobre a imprensa, sobre rádios, sobre a televisão, sobre festivais. Tem aqui um uh, de um colega que trabalhou connosco sobre música independente em Portugal. Uh, e hoje vamos falar uh, também uh, do site Wordpress aplicado uh, à divulgação dos museus em Portugal. Vamos ver como é que isso vai fazer. Podem já experimentar. No link que aqui está em baixo, algumas dessas exposições, se tiverem curiosidade. Entramos agora no tutorial, propriamente dito, que é composto por sete passos, e para apoiar a demonstração, tenho uns vídeos pré-gravados que vou passar a comentar. Primeiro passo: registar-se no serviço WordPress.com que, como eu já expliquei, é um serviço que tem, uh, que oferece a possibilidade de criarmos um site em versão gratuita. Portanto, eu já fiz o meu login e vou mostrar como é que eu fiz. É algo semelhante a isto que aqui vê, eu tenho que introduzir o vosso mail, o uh, nome, todas estas tarefas associadas à criação de uma conta Escolher uma senha, guardar a vossa senha para, não, para conseguir entrar lá outra vez. É muito fácil fazer isto, e mal começamos a entrar no site WordPress.com, o site tenta dar-nos as dicas necessárias para começarmos imediatamente a publicar, a criar alguma coisa. Claro que é necessário, como eu diria como eu disse, confirmar com o nosso mail, a inscrição que fizemos neste serviço, não percam a paciência com este passo, porque este é o primeiro e em ultrapassar este primeiro desafio, já está habilitado a criar o seu próprio site. Sabemos que criar contas é um bocado moroso, criamos contas para tudo e mais alguma coisa hoje em dia, este é apenas mais um passo. Segundo passo, criar um site em 3 minutos na versão gratuita, eu vou passar aqui o vídeo e vou comentá-lo, é mesmo em 3 minutos, é só para exemplificar, não vamos preocupar-nos com conteúdo e é só com percurso, portanto, quando nós entramos no site WordPress aparece-nos este menu do lado esquerdo, é um menu de cor preta, muito comum a todos os sites do WordPress, para já vão encontrar só assim este menu pequeno, mas depois ele vai crescer com outras opções. E é este menu, é este ponto de partida que vos vai guiar para a criação de, das primeiras páginas em 3 minutos. Vamos lá ver. Você não possui um site? Pergunta a interface. Então vamos criar um. E a primeira coisa que temos que fazer é escolher um nome um domínio para o nosso site. Eu, por experiência, criei o um nome que mais ninguém tivesse. Teste X e Z 2022. É gratuito. Se eu escolhesse o nome mais comum, provavelmente já estava ocupado ou então só na versão paga. E eh, escolhi versão gratuita. Vêem que, primeiro, aparecem em aqueles planos de preços, mas eu não quero uma versão paga, quero uma versão gratuita, terei que a procurar. Aqui nesta fase já estamos, uh, sendo, estamos a ser conduzidos uh, por esta interface do wordpress.com que faz uma espécie de inquérito e nos guia para atribuirmos um título ao nosso site, uma descrição para apresentar os nossos futuros utilizadores. Uh, vou deixar isto correr, mas podem passar à frente ali naquele, naquele link do lado lá direito superior pular por enquanto porque mesmo depois disto, de termos respondido a isto, quando quisermos lançar o site na internet, ele volta, volta a fazermos perguntas. E assim, em três minutos, já temos o um site criado. Temos o um site criado, e então começámos logo a escrever o primeiro, nossa primeira publicação, que é um post. Bem-vindos ao meu blog, Assim, escrevi eu, e também escrevi uma mensagem... Relativo a esta época do ano, desejo a todos, um, de facto, um bom ano de 2023. Depois disto, publicar ali naquele campo direito superior. Isto no ordepreço.com temos que andar sempre, a olhar ora para a esquerda, para o menu da esquerda, olha para a direita. E publiquei o meu primeiro posto. Eu recomendo que se publique logo. Estamos num tutorial em experimentação para podermos ver o resultado. Aqui já estou a ver o meu post, já tem um link, como podem ver. Uh, o meu post está publicado, mas ainda não está público na internet porque eu ainda não lancei o site para a internet. Portanto, o que eu vou fazer é lançar o site para a internet para ele ficar acessível. E é como eu vos dizia. Pede-se o processo, eu volto a perguntar nos se queremos mesmo este nome. Eu quero este nome, teste XYZ2022, porquê? Porque eu quero a versão gratuita e não quero demorar-me aqui a escolher o nome Z, que lá embaixo, entre todos os nomes disponíveis, o nome que eu escolhi está disponível. Teste XYZ2022.orgpress.com está disponível. E eu lancei o meu site para a internet. Como é que eu vejo se ele já está na internet? Vou ao meu telemóvel, coloco ali o link, ou então abro uma sessão anónima no meu browser e poderei ver que, de facto, o site já se encontra aberto na web. Uma simples publicação já está aberta. E só com, este, com estes dois passos, uh, temos tudo o que precisamos para começar a explorar o WordPress, esta plataforma que nos permite criar os nossos próprios conteúdos, sempre a olhar ali para aquela barra de ferramentas que já vamos explorar ali do lado, do lado esquerdo. Portanto, se chegou a esta fase, ao passo número 2 número e 3, que era criar um site e lançá-lo na internet, muitos parabéns. Vamos para o terceiro passo. Vamos para o passo que, que é algo desafiante que, que consiste na personalização do nosso site para ficar com o aspecto que desejamos. Personalização. E, claro, vamos, vamos seguir este tutorial. Este tutorial aplicando ao caso de personalização que fizemos do site, um caso de personalização uh, do site dedicado aos museus, da rede portuguesa de museus, criado no wordpress.com, em versão gratuita, cujo endereço podem, uh, podem ver ali e podem aceder na internet, é memoriamuseus.wordpress.com. O site é este, vou fazer-vos aqui uma pequena visita guiada, muito simples, com um template personalizado. Este site tem uma homepage que é composta por seis imagens, seis imagens de destaque sobre os museus, no fundo são seis postos, seis publicações sobre... Os museus em Portugal. Depois tenho duas páginas estáticas, uma que é uma lista dos museus em Portugal, os museus da rede portuguesa de museus, e outra a explicar o que é o meu site. Outra página estática, a página sobre, que diz em que consiste o meu site. Aqui, quando eu regresso à página inicial, recordo uma página inicial bastante visual que convida os utilizadores a clicar destes itens, por exemplo, se aplicarem no Museu de Arte Antiga, o que é que vão encontrar? Vão encontrar um post, uma publicação com um texto trabalhado que fala sobre o site do Museu de Arte Antiga ao longo do tempo. É isto que eu vos desafio a fazer, vamos personalizar uh, o site que criamos uh, no wordpress.com. E a primeira personalização, qual será? Podíamos ir por outro caminho, mas eu escolhi este, que é uh, uh, a escolha de um tema, podemos chamar de um template, de um aspecto para o nosso site, aquilo que corresponde melhor uh, ao que pretendemos. Eu vou utilizar um, um tema que eu já conheço, que é o apostrofe, ali com PH, apostrofe 2 é um tema gratuito e é um tema que me permite ter imagens quadradas, neste caso vou apresentá-las como página de entrada e depois páginas estáticas e é um site muito leve que, que corresponde ao que eu pretendo uma exposição online sobre websites antigos. Então vamos ver como é que isto se pode fazer, é simples, vem ali a barra a aparência temas e podem perder toda a tarde a escolher um tema. Isto normalmente é o que é que acontece, duramos muito, mas eu como já sei o nome do que eu quero pesquisei este tema e vejo. Tem os requisitos fundamentais, é gratuito, outros temas são muito interessantes mas são pagos ou então não correspondem bem ao que nós queremos, eu optei por este. E posso ir eh, rapidamente personalizar o site, eh, porque o WordPress conduz-nos a dar-lhes estas dicas, eh, mas neste caso eu não vou já personalizar o site, eu em vez disso vou eh, passar para a fase seguinte para vos, eh, para vos falar de um, de, um aspecto, de um aspecto importante que é que é o seguinte que é a distinção entre posts e páginas estáticas isto é algo que um, faz parte da, da estrutura e da maneira como está feito como são feitos todos os sites do WordPress uma coisa é um post, outra coisa é uma página estática, tem funções diferentes que compreenderão facilmente. Um posto, uma publicação, eh, normalmente eh, está ligada a um momento, a uma notícia, é, é algo que nos sites vai ficando para baixo, num estilo blog, eh, em que vai ficando escondido à medida que vão sendo inseridas novas publicações. As recentes ficam à vista, em destaque, e as mais antigas eh, ficam lá para baixo, na forma de, de um blog, de um, um rolo de, de conteúdo que, que se vai dispondo verticalmente. Portanto, esta é a ideia associada aos postos, que compreendem facilmente. As páginas estáticas eh, são páginas, como o próprio nome indica, estáticas, que, que queremos que estejam sempre patentes para os nossos utilizadores, e visíveis e normalmente têm uh, um link no menu principal, ou no menu secundário, uh, para que o utilizador possa clicar e uh, ir uh, para esse conteúdo que não deve desaparecer ou perder-se lá no fundo ou no histórico do site. Tanto distinguir postos e páginas. Nós, no nosso... No nosso site que estamos a fazer, o no nosso teste. Nós temos posts e temos páginas. Isto que estou aqui a mostrar são posts. Eu optei por utilizar na minha homepage, posts, e tem ali duas páginas estáticas. A lista de museus e a lista e a página sobre. Vamos aos postos. Vamos tratar dos postos. Primeiro, eu tenho aqui dois que foram aquilo que fizemos logo no princípio para experimentar, a usar, que eu não quero e vou mandá-los para o lixo. Sempre que mandarem uma coisa para o lixo podem lá voltar nos carros. O que eu quero é criar já uma estrutura para o meu site e criar seis postos. Seis postos. Então criei aqui o primeiro, vou chamar-lhe artigo 1, vai ser sobre um dos museus que vou apresentar, lembrem-se que já podem publicar. Publiquei e está publicado, criei este primeiro post depois de ter mandado os outros para o lixo, vou ver como é que ele está, volto para trás, ali àquela aquela página principal onde tem o menu de edição, podem ver que nos postos já tem um artigo e eu preciso de seis artigos para apresentar os meus seis museus na página de entrada. E então eu aqui eh, poderei editar os postos sempre que eu quiser. Ali a dizer, Mas para adiantar eh, aqui o tutorial já criei os seis artigos E podem ver já tenho aqui tudo preparado. Seis artigos. Vou agora criar as páginas estáticas de que eu preciso. Vou criar a primeira, quero uma página simples em branco para apresentar os conteúdos que eu quero que os utilizadores acedam facilmente. E o primeiro é uma página estática com uma lista de museus em Portugal. Publico, esta página está criada, posso vir aqui posteriormente reeditá-la e é isso que farei posteriormente. Lista do museu já está, vou criar uma outra que é a página sobre, para falar do que é o meu site, para apresentar este projeto, esta publicação em linha. Só por esboço vou já publicar, o que eu quero mostrar-vos é que uh, criei postos no meu site e criei páginas. Vamos lá ver as páginas que eu criei. criei uma página sobre uma lista de museus em Portugal e tem ali uma que eu queria apagar mas não posso ainda Porquê? porque o WordPress.com deu-me logo à partida uma página de início com home page então por prudência para não apagar a homepages ele não me permite para já apagar esta página mas já vamos tratar do assunto. Como é que vamos tratar disso é muito simples. Nós vamos fazer isso já depois. Vamos agora personalizar um, o menu e a página de entrada. A página de entrada e o menu. Para que o site eh, tenha o aspecto que melhor serve ao meu conteúdo aquele aspecto que eu desejo eh, dar. -lhe. Primeira coisa, depois de eu ter criado aqueles seis artigos só para demonstrar a estrutura, o resultado foi este quando eu fui ver a internet, o meu site já está lançado na internet, quando eu fui ver que aspecto é que aqueles seis artigos que eu criei têm, o aspecto é este, é um amontoado de artigos, o mais recente em cima e os mais antigos em baixo, não é? em forma de blog. Mas não é isto que eu quero e é, isto, e é isto que vamos fazer, vamos personalizar. Reparem, isto é como está, mas isto vai-se resolver rapidamente da forma que já vou mostrar a seguir. É muito simples, vamos personalizar o nosso site. E onde é que se personaliza? Aparência personalizar, reparem o que é acontecer, personalizar, eu estou neste menu preto e agora aparece no um menu que ainda não tínhamos visto. É o menu branco, é o menu próprio do WordPress.com em que as alterações que fazemos ali vê-se logo o resultado aqui na parte principal. E Eu vou mexer em pouca coisa, vou mexer um pouco no, no conteúdo e na página de entrada. Aqui é que me interessa, página de entrada. Eu não quero uma página de entrada como página estática. Eu quero que na minha página de entrada apareçam aqueles seis artigos que são blogs, que são postos de blog, que eu eh, decidi que queria para a página de entrada. Bastou eu fazer essa opção. Me apareceram estes, eh, estes quadrados com esta informação, mas eu acho que tem muita informação. Por exemplo, aquelas datas ali eu não quero. Então o que eu vou fazer vai ser nas opções de conteúdo e vou eliminar, vou, de, vou retirar aquelas seleções que estão ali para que o meu site fique minimalista, fique o mais limpo eh, que eh, for possível. E ainda assim, depois de ter feito isto, já está quase tudo como eu quero, mas o menu, o menu ainda não está como eu quero, ainda está ali umas páginas a mais voltamos um passo atrás ali eh, e vamos personalizar também os menus. Os menus são muito simples de personalizar. O WordPress também ajuda a fazer isso. Tem algumas indicações. O que eu vou fazer? Vou criar o meu menu, ou seja, aquilo que eu quero que coste eh, no menu principal, no menu do cabeçalho. Atribuir lhe um, eh, atribuir ali um, um nome que por acaso eh, fico assim com uma gralha, com uma letra, umas letras a mais, mas funciona na mesma. E então criei aquele menu e nesse menu eu vou selecionar e vou adicionar os itens, as páginas que eu quero que constem e que estejam patentes para o utilizador. Nem todas me interessam, aquela página ou que está lá em cima ou outros que o o WordPress me deu, uh, não me interessam o que eu quero é que conste a página início e a página início são os meus blogs. Eu quero que conste, e posso rever o meu menu várias vezes, aumentar, adicionar, retirar itens, eu quero que conste as páginas que eu pretendo. E as páginas que eu pretendo aqui. É a página de entrada e outras duas páginas estáticas, uma que apresenta a lista dos museus e outra que apresenta a página sobre, sobre o meu site. Assim, como veem, já está o site com aspecto que eu pretendo, pelo menos de estrutura, faltam as imagens. É este o nosso último passo, imagens. Não vou demorar-me muito nisto, porque isto aqui depende da criatividade. A regra é que uma imagem ajude a destacar o conteúdo e que uma imagem não seja ruído. Já podem ver também ali o link do site que estamos a usar neste tutorial. Já está aberto na internet, podem aceder-lo neste link. Imagens, mídia, não tem muito o que dizer, é algo que já estamos habituados a fazer, a fazer, a tirar imagens no nosso computador e a fazer o upload, a carregá-las para um sistema okay. qualquer. Eu aqui, as imagens que vou usar são imagens de destaque, são pequenos quadrados que eu preparei, imagens quadradas, uh, e vou colocar para cada artigo para em que eu vou apresentar o museu colocar uma imagem de destaque. Reparem ali onde estou a trabalhar. A imagem de destaque não está assim muito visível, inseri-la A imagem de destaque para, inserir, para ser inserida e para, e para ficar patente depois na minha página de entrada. A imagem de destaque de uma página está ali temos que olhar para aquele menu uh, à direita. Também colei aqui, colei aqui algum conteúdo só para termos já um, uma previsão de como poderá ficar, eu já o tinha preparado, só copiar e colar. Uh, são estes artigos no nosso site, nós podemos editar, alterar o conteúdo, temos completo controle sobre o nosso conteúdo, que é o que é algo muito bom. Portanto, dizia eu ali do lado direito da interface, imagem destacada, é assim, eu fiz isto para todos os artigos, portanto já tenho uma imagem de destaque para cada artigo e como vão poder ver, depois de ter publicado, reparem o aspecto que o meu site tem, nesta altura eu já tenho um site, um aspecto como eu gostaria de apresentar, com imagens e com algum conteúdo trabalhado que os utilizadores podem clicar. Aqui a ideia deste site sobre museus foi levar os utilizadores a clicarem e a saltarem, a verem, a visitarem páginas preservadas pelo arquivo.pt, páginas datadas, páginas antigas que ficaram preservadas de 2013, por exemplo, ou então momentos para recordar esta exposição de 1997, em que se pode navegar nos sites. É isto que o arquivo .pt faz e também queria partilhar convosco esta, este uso que fizemos do site wordpress.com, em versão gratuita. As imagens quadradas com sombra, não é verdade? Foi um, uma ideia que nós, nós pensámos que poderia ajudar a navegação era transformar aquelas imagens quadradas que podiam ficar muito juntas, e transformar aquelas imagens em algo que parecesse ao utilizador que fosse para clicar, fosse para carregar em cima, para irem. E então como é que nós fizemos isto? Como é que é possível criar imagens com sombra? Se tivéssemos a versão paga do WordPress.com ou mesmo se fôssemos ao um site WordPress.org, descarregar diretamente, só que gratuito, portanto, se, tiver, se tivermos a versão profissional do um site WordPress, bastaria uma linha de código para, para dar sombra às imagens que colocamos na página de entrada. Mas, e aqui eu parei, fiz um parênteses para, para explicar isto. É algo que temos que ter em conta. Numa versão gratuita, como esta que estamos a usar, há limites. Nós não conseguimos profissionalizar tudo. Não podemos alterar certas, certas partes do código. Isso só na versão profissional mesmo. E então, quando somos confrontados com estas limitações. É aí que entra a criatividade e, e teremos de fazer isso, até mesmo nas versões profissionais. É necessário ter criativo para transformar o site e dar-lhe o aspecto que nós queremos passar para o utilizador. E é este o vídeo que vou mostrar a seguir, como é que o fiz e penso que é acessível a todos. Pare, com o PowerPoint, toda a gente tem um PowerPoint em casa, é simples. Em vez de terem um slide retangular, vão transformar o tamanho do slide para ser quadrado. Vão ali, design, e atribuem, por exemplo, 10 centímetros para a altura, 10 centímetros para a largura. Depois vão ao site que querem mostrar, por exemplo, neste caso foi um site preservado, e recortei com o print screen, com a primeira tela, um, um bocado da imagem quadrada. Pronto, obtivei nesta imagem quadrada, coleia. Desta forma que podem ver aqui no meu slide, que é quadrado. colei-a e redimensionei-a, dei-lhe uma sombra e pronto. Tenho a minha imagem quadrada com sombra. Só tenho que exportar o meu slide no formato de imagem, que é com estes espaços que aqui veem. Exportar, alterar o tipo de, de formato para JPEG ou PNG e pronto. Aqui eu tive uma imagem quadrada com sombra, que eu depois foi só importar e fazer o upload para o meu site WordPress. Espero que tenha servido. Vou passar à frente para algo que tem a ver com o trabalho que nós fazemos com o arquivo.pt, que é criamos os sites. Todas, todas as pessoas podem criar o seu site e todas podem preservar o seu site. O arquivo.pt é um serviço público, aberto aos cidadãos também muito útil para a investigação e para a preservação da memória digital. Portanto, criamos sites, o passo seguinte é garantir que eles não se perdem mesmo quando apagamos o site ou quando uma organização muda ou mandou-se o site para o lixo. E como é que se faz? Aqui neste link que podem ver, arquivo barra save now, é um serviço de gravação na hora os próprios autores do site podem gravar o seu site para que ele fique guardado no arquivo. Reparem como é que isto se faz. Nós criamos o nosso site, que é testxyz, y vão ao site do arquivo e em baixo, ou aqui no lado, gravo páginas, encontra facilmente isto, basta colocar o um link do que nós queremos gravar e pronto. Já está a gravar no arquivo.pt. E todas as páginas que forem clicando e todas as em que forem navegando ficarão guardadas no arquivo .pt. Quando terminarem esta navegação pelo site, fecham, fecham a vossa gravação e passados alguns dias poderão encontrar o vosso site gravado no arquivo .pt para memória futura, para que uh, uh, os, os vossos familiares no futuro possam ver os conteúdos que publicaram. Isto é muito útil e é completamente gratuito, completamente aberto à comunidade. Muita gente não sabe, mas podem fazer isso e muito mais coisas. Podem ver no nosso canal Arquivo.pt outras coisas que podem fazer do ponto de vista da preservação dos conteúdos, quer institucionais, quer, quer pessoais. Conclusão, se chegaram até aqui, uh... Espero que tenha sido útil, quer aquele, aqueles dois passos iniciais de experimentarem wordpress.com e criar o vosso site para os mais diversos fins. Espero que também tenha sido útil aqueles outros passos seguintes que foi a demonstração de como se pode personalizar o site e, neste caso, aplicado ao site sobre sites, sobre sites antigos dos museus em Portugal. E assim termino dizendo o seguinte, que o WordPress, na versão gratuita oferecida pelo serviço wordpress.com, é, um, é adequado, é adequado para treinar as suas competências de publicação na web. Portanto, é, é muito útil e por isso, e por isso nós já, já, já temos feito esta, esta demonstração várias vezes, mas como a interface vai mudando, nós também, nós também fazemos novas demonstrações. Segundo, criar um website permite um maior controle dos conteúdos que publica, permite um maior controle do que se o publicar nas redes sociais. Quantas vezes publicamos algo numa rede social, vamos, queremos encontrá-la e ela está lá, perdida no histórico, já não nos lembramos o link, muito mais se for uh, uh, site de outra pessoa. Terceiro, isto este que acabei há pouco de mostrar, pode preservar o seu site no arquivo.pt utilizado o serviço de gravação na hora, o save page map. Deixo o contacto do arquivo que podem utilizar para enviar as vossas dúvidas e pedir esclarecimentos sobre algumas coisas. Nós estamos cá para isso, para ajudar a comunidade. São todos bem-vindos. Deixo também dois, dois links, um para uh, se inscreverem na mailing list do arquivo e receberem notícias nossas, uma vez por mês, no máximo, e outro para uh, sugerirem gravações de sites, quaisquer uh, que sejam esses sites ou páginas, de outras instituições, mas que acham interessantes, sugiram, nós colocamos numa lista e gravamos e assim ficam disponíveis para, para todos os cidadãos e para a memória futura. Muito obrigado, desejo a todos um bom ano, um próspero ano novo e que, e, e que se divirtam a fazer isto e até breve.